Bom dia a todos. Alegria estar aqui com o nosso querido Instituto Rio Branco, embaixadora Estela Frota, seu secretário-geral, secretários, colegas, Eduardo, chefe de gabinete. Eu gostaria de falar um pouco primeiro, depois, como é uma aula, queria que fosse realmente num formato de aula aqui. É, houvesse depois uma interação, abrir para perguntas. Eu, aliás, queria que fosse até a parte principal, assim, da gente conversar sobre diferentes temas da, da nossa política externa. Mas, é, para começar, queria introduzir com, com algumas ideias. É, e, antes de mais nada, a é, alegria renovada de estar aqui no Rio Branco, tive aqui há poucos dias, o chefe da, da FUNAG, não tinha... Eu tinha visto ainda é, Estive aqui há poucos dias para né, o início do, da nova turma, e, e, como disse naquele dia, reitero, porque os colegas da turma anterior não estavam, para mim, sempre um, um dos pontos fundamentais dessa dessa gestão é, é o contato e a interação, eu quero que seja sempre muito frequente, muito próxima com, com o Instituto Rio Branco, com os alunos do, do Instituto Rio Branco. É. Bem... É, o, ontem, na, na audiência que eu tive no Senado, eu falei um pouco sobre a, a questão dos princípios é, da política externa que estão expressos na, na Constituição, né, no artigo 4º da Constituição. E queria falar, começar falando um pouco sobre isso. Né, o artigo 4º é, elenca os princípios que devem reger a, as relações internacionais é, do Brasil. É, o primeiro princípio que aparece ali é o da independência nacional, é, e eu acho que não é por acaso, né, é o, é, que está colocado em primeiro lugar. E não é banal essa é, esse lugar em que colocam esse princípio, os constituintes. É, nesse conceito que já não é tão moderno, né, independência nacional soa um pouco é, arcaica, eu acho bom isso, né porque ele nos remete à a, a continuidade histórica e à continuidade, com, no fundo, com a nossa fundação né, da, da nação brasileira. É, né, lembrava isso também, né, nós nascemos não só com a independência, mas com a palavra independência, com o conceito de independência, com o grito é, de independência. Então, é, é, é muito fundacional, é muito profundo, eu acho, essa... É, colocação da independência nacional como o primeiro princípio que deve nortear é, o relacionamento internacional é, do Brasil é, e temos que explorar um pouco esse esse conceito né nesse conceito nós temos é, a implícita questão da soberania é, a questão da liberdade né independência está nesse universo semântico e sentimental da da soberania e da liberdade. E, ao mesmo tempo, aqui já tem a ideia de nação, né? independência nacional, independência da nação brasileira. É, claro que isso, na superfície, significa a independência frente a potências estrangeiras. Né? O, primeiro, é, o primeiro sentido, o sentido mais básico de, é, de independência desde o começo. É, mas... É, me parece que precisa significar também, e cada vez mais, eh, independência frente a um, uma nebulosa, um magma eh, difuso de conceitos, de práticas, que cada vez mais eh, eh, no mundo afetam as soberanias, afetam e contestam eh, as nações, a existência das nações, a, a, a vitalidade eh, das nações. Né? Eh, então, independência, independência, portanto, da nação. Né? É, é, e para que a nação né, seja independente e atue, é preciso que ela se, se identifique como nação, se sinta, se, se experimente, viva como, é, como nação. É, esse tema do nacionalismo, né, do sentimento nacional, isso hoje é a meu ver, absolutamente fundamental, e é interessante que né, a gente possa discutir isso a partir da, da Constituição. É, eu estava lendo, o, o, acho que é o último livro do, aliás, penúltimo, talvez, do cardeal Robert Sarra, cardeal da, oriundo da, da Guiné, que é talvez um dos maiores pensadores católicos é, contemporâneos. É, o livro, eu estou lendo em inglês, chama The Day is, The Day is Now Far Spent, né? é, o dia está chegando ao fim. É, e, num certo trecho, ele fala da, da globalização e fala das nações. E ele diz uma coisa aqui, eu vou ler já traduzindo, então desculpem a, a má tradução, mas ele diz assim, a, a riqueza do homem é a terra que o viu nascer e crescer. Ele tira um, é, recursos incalculáveis é, desse lugar geográfico específico. É, a Terra, o mundo, não pode ser um oceano sem fronteiras. Este planeta se tornaria um pesadelo. Logo depois ele fala, as nações são grandes famílias. É, é uma defesa da nação, e é interessante ver essa defesa da nação, assim, no, no coração, da, nesse caso, da Igreja Católica, é, porque isso já chama atenção para um, uma certa tensão, é, estrutural que existe é, nesse pensamento católico a respeito do nacionalismo cristão, é, que está é tão imbricado na nossa, na sua, nossa civilização, porque é, católico, né, em grego, católico significa universal. Né? Então, é, existe no próprio coração, no fundo da, dessa instituição, que é tão importante na nossa civilização, essa tensão entre uh, o universal e o, e o nacional. Né? E, muitas vezes se fala que é uma coisa incompatível com a outra é, e, e que né, o cristianismo é uma é antinacional E não é Eu acho que concordo com, a, com o que diz é, o, o cardeal Sarra né? Hoje em dia, muitas vezes se interpreta né, E se coloca, às vezes, é, e, e setores, no caso Não quero só falar de igreja católica Mas acho que é um exemplo interessante Setores da igreja se colocam como antinacionais, como antifronteiras, como anti-existência de, de povos identificados consigo mesmos. Né? E, e isso não é necessariamente assim. Temos um, uma grande figura da Igreja que é, que respeita e louva e, e vê essa essência, da, esse caráter tão essencial é, da nação, da nacionalidade. Eu também sempre recordo... Né, tem falado disso, a gente pega também a raiz da palavra, né, nação, natureza, é a mesma, mesma raiz, né, raiz de nascimento, é, é algo muito, é, muito profundo. Então, às vezes a gente olha que, né, que o Estado-nação, esse é outro problema, né, a questão do Estado-nação. É, a gente começa a falar sempre de Estado-nação, quando quer falar de nação. É, também já escrevi sobre isso, que é interessante, quando você, Estado, geralmente, se escreve com maiúscula e nação com minúscula. Né. É, por quê? Por né? quê? É, enfim é, mas existe um pouco no ar assim essa teoria de que a, a nação é algo que surgiu sei lá no século XVII e tal e que está acabando né? talvez esse seja o dia que está acabando segundo o, o Cardial e que não deveria talvez acabar né quando no, no título do livro dele bem é, continuando com alguns desses princípios né, do artigo 4, nós vemos também o da autodeterminação dos povos é, muito relacionado com o anterior também, com independência, com soberania, com nacionalidade. É. Então, a autodeterminação dos povos, a gente pensa assim, um abstrato, mas, vem cá, primeiro, né autodeterminação começando pelo nosso, né autodeterminação do povo brasileiro. É. Então, é interessante, porque a mesma Constituição que logo antes, no artigo 1 se não me engano, diz que todo o poder emana do povo, né, nesse artigo deixa claro que a política externa também precisa emanar do povo. Eu acho que isso é uma interpretação bastante clara desse desse artigo 4, quando fala da autodeterminação dos povos como também um princípio é, basilar da da atuação externa e é interessante também porque no capítulo do artigo é, não fala de política externa né fala dos princípios que orientarão as relações internacionais é, do Brasil que é algo que acho que vai é, vai além né vai além do dos conceitos de política externa como algo é, um pouco técnico, né? Um pouco é, como uma série de depois vamos falar um pouco disso, né? Com uma série de posições sobre determinados determinados temas. É, enfim, é, então é, esse é um esse artigo já começa a colocar um desafio maior do que que a gente imagina quando a gente normalmente fala de é, de política externa. Então também quando a gente fala de relações internacionais, né? Relações internacionais. Né? Então a nossa presença no mundo, ela se dá através de relações entre nações, né? não fala de relações interestatais, não fala de relações multilaterais, ou o que quer que seja, né? relações internacionais. É. Isso, fazendo um parênteses, que eu queria falar disso depois, eu não me lembro se eu já anotei, então, para não esquecer, eu vou falar o seguinte, é, eu tenho procurado é, evitar é, o uso da palavra global, a gente começou a usar muito a palavra global quando quer falar de internacional. Né? É, isso é uma, é uma tendência hoje, né? os grandes temas globais, o tratamento global, é, um, um enfoque global, é, porque embutido nessa substituição do internacional pelo global está é, certamente uma, uma contestação, uma relativização é, da nação, e da, da, da identidade, da, da, dessa profundidade da, do sentimento da, da nação, bem, a. É, deixa eu anotar isso aqui é, bem é, então é, é um desafio é um desafio maior do que o que a gente imagina porque é é, é difícil é difícil é, fazer uma política é, conduzir uma um relacionamento internacional é, que parta dessa que parta da nação que parta do povo né acho que a gente pode usar não são claro não são sinônimos exatos mas também fazem parte da mesma é, aliança semântica né? povo e nação é, fazer uma política que emane do povo é, exige um, um tipo de atenção de interação de pensamento é, talvez mais complexo, mais profundo mais é, é, mais desafiador do que normalmente se se imagina né? é mais fácil fazer uma política do Estado né? é, porque o Estado é uma forma né? o Estado é é algo formal, é mais ou menos é, evidente onde está, é, o que diz. O Estado é, tem uma, uma presença mais simples é, do que a nação, do que o povo. É, fazer uma política do povo é, é mais difícil, porque o povo é uma, uma entidade é, viva, orgânica, né, pulsante. É, não sei se vocês viram o, o discurso da Regina Duarte na posse dela como secretária da Cultura, acho que é anteontem, não né? É, e ela disse uma coisa muito interessante, usou uma imagem muito interessante é, que até já tinha me ocorrido, mas ela falou muito melhor do que eu, do que eu falaria e, e do que eu falaria aqui. Mas é, a ideia de que é, o, o povo é um corpo com muitos braços, com muitas mãos, acho que foi a imagem que ela usou. Né? É, então existe, claro, existem toda uma diversidade, existe toda uma é, uma riqueza e, às vezes, um conflito né, de mãos diferentes, que diferentes mas existe um corpo, existe um corpo central. Né? E, e isso é que dá é, concretude a essa ideia de povo. Se a gente não imaginar é, o povo como algo é, individual, é, por mais complexo que ele seja, não faz sentido falar de povo. Né? É, não faz sentido falar de nação, se nós não imaginarmos que existe uma unidade é, profunda de sentimentos e e algo que vai além da, da ação cotidiana e de, da opção cotidiana. Então, essa organicidade do povo cria a sua, também a sua complexidade, faz parte dessa complexidade. Mais adiante, outro princípio do artigo 4, fala cooperação entre os povos, né, não é operação não é a cooperação entre os países a cooperação entre os estados é a cooperação entre os povos acho que para o progresso da humanidade depois eu vejo aqui se alguém quiser ver aí o artigo 4 <risos> mas é como outro princípio basilar né? então é, é mais difícil também a gente né, quando está levando o brasil ao mundo a gente está levando o povo brasileiro para se para cooperar com outros povos também pelo progresso da humanidade Isso é interessante também né é, o progresso da humanidade é algo mais amplo do que, do que o desenvolvimento, ou do que, a, é, ou do que uma ordem internacional é, justa, ou o que quer que seja. Né? O progresso da humanidade. Isso é uma coisa... Né? Esse conceito também é fundamental, essa né? a ideia dos povos como os atores, os atores principais da, da, do drama, digamos, da, da humanidade. Né? É, então... É, Acho que isso é fundamental. É, nós temos o povo como sujeito da vida internacional, de acordo com a Constituição, e o Estado é um instrumento é, desse povo. É, uma, a gente pode dizer que, bom, a gente está... É, isso não é o que existe hoje, isso é, como eu dizia, talvez arcaico, é interessante porque a Constituição não é tão, é, tão antiga assim, tem 32 anos, né? É, mas eu, aquele conceito também de que todo o poder emana do povo, que é tão essencial, isso vem, isso emana também, acho que, de um de um passado muito profundo. né É uma ideia que não é uma ideia de hoje. Eu acho que né, é, uma, é uma sobrevivência de algo que as pessoas sentiram que precisavam colocar aí. Porque o que é emanar? né Emanar é uma coisa metafísica. né Não é simplesmente a questão do voto, ou simplesmente a questão da, da expressão eleitoral. Né? Poder emana do povo, é algo bem mais mais profundo e quase misterioso assim, né? Bem, é, mas eu acho que o Brasil não está sozinho nisso. Também se tivesse não tem problema, né? Isso é outra, é outra coisa que é, a gente precisa é, começar a pensar, né? Assim, ah ah, o Brasil está sozinho, o Brasil está isolado. Não está. Né? Mas também né? temos que pensar a partir de nós e a partir... De... Eu também falei disso lá no Senado. Né? É, deixar de ser esse país que está sempre olhando para o lado. Não, quem está que comigo? Quem que não está? Né? Vamos olhar para frente. Quem vier junto vem. Né? É, claro, referências, é, composições, mas é, sem que o primeiro reflexo seja é, pensar quem está junto, quem não está. Né? Sim, o primeiro reflexo seja... É, o que, é que nós queremos, o que, é que nós somos, a partir dessa emanação aí da, é, que vem do povo. Bem, é, mas não estamos sozinhos. Acho que hoje é, alguns, talvez a grande maioria dos principais atores internacionais, nessa perspectiva um pouco clássica né, de países, são é, nações fortes e nações é, autoafirmativas, ou que pretendem uma autoafirmação. Né? Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão... É, se colocam no mundo como uma nação, não como uma pós-nação. É, acho que nenhuma região, é, da, digamos, pelo menos do mundo emergente, digamos assim, está buscando essa emergência pela via pós-nacional. Certamente não é o caso é, da Ásia, é, da Ásia do Sudeste ali, ou da Ásia do Sul, não é o caso é, da África, acredito colegas africanos aqui me digam se estou errado ou não, mas é, eu, nas viagens que tenho feito pela África, tenho visto que ali existe, além, claro, de uma preocupação com o desenvolvimento é, econômico, que é um desafio muito comum nosso também, existe um, um sentimento de soberania, de uma vontade de exercício de soberania muito profundo. Né? falei disso em vários países africanos, e sempre que eu falava disso, eu acho que isso ecoava muito, e ouvi isso muito também de, de colegas em países africanos, eu acho que isso é muito é, é muito interessante, quer dizer, essas nações jovens como nós, na América Latina, como na África, como na Ásia, é, querem, é, digamos, penetrar no mundo sendo o que elas são, sendo pela via da, da soberania da nação, e não pela via já da... Da, da, do, do pós-nacionalismo. É, pós e acho que o Brasil vem se, so, se somar é, a esse grupo. É, é, bem, é, nesse, nesse contexto, é interessante é, observar o que está acontecendo na Europa, em alguns países europeus, né, é, impulsos como, e, e movimentos como o Gilets na, na França, né? é, a própria saída da, do Reino Unido, da União Europeia, com, com o Brexit. É, não digo que seja a favor ou contra nenhum desses movimentos, mas é, acho que é importante que eles sejam sejam estudados a fundo, e, e não simplesmente desmerecidos, assim, de saída. Isso é o que muitas vezes tem acontecido, né qualquer movimento que fala um pouco de povo, de nação, eh, na Europa, é imediatamente, no mundo também, mas na Europa isso é muito claro, é imediatamente taxado de populista, de xenófobo. Né? Eh, eu acho que hoje uma grande parte da, da mídia internacional, e nacional certamente aqui no Brasil, é eh, uma indústria de rotulagem, né? é uma indústria de rotulagem, é simplesmente pegar dois ou três rótulos e pregar em, em qualquer fenômeno esses dois ou três eh, rótulos. É, o, o gilejone particularmente é um chamemos de movimento porque é uma coisa muito espontânea né isso que é também é interessante nele é, não é direcionado é, ele tem elementos considerados de esquerda elementos considerados de direita e de toda forma é um movimento seguramente antissistema que não que se furta a esses rótulos e eu estava pensando uma coisa é, por que, que esse movimento é tão vilipendiado assim na, na mídia, no, no establishment, né? é, e é comparando com o maio de 68 também, na, na França? Né? É, por que que esse movimento hoje não ganha aquele glamour é, que ganhou o maio de, é, de 68? Por causa da mídia, estou convencido disso. É, acho que em 1968, nessa época, a mídia, a grande mídia, reportava a realidade, de alguma maneira. Acho que, talvez, com alguma distorção, com algum partidarismo, mas eh, dizia o que estava acontecendo. Né? Claro que reportar, narrar, sempre é uma seleção, nunca é perfeito, né? Eh, mas eh, havia essa preocupação e essa eh, esse, eh, esse etos eh, na mídia de, de alguma maneira, reportar e registrar eh, a realidade. Mas... Eh, Hoje, isso não existe. E, por isso, hoje a mídia é essa empresa de rotulagem, a mídia é essa empresa de direcionamento, e, por isso, é, esse movimento, nesse caso, não encontra eco no, no establishment, no, na sociedade como um todo. Ele é mais é, né, é considerado sempre sob uma luz é, negativa. É, enfim... É, é, só para dar um exemplo nessa questão de que me chamou muita atenção nessa questão de, de, de mídia, né, de, de distorção eh, da mídia. É, e aqui também sem nenhuma crítica ou tomar partido, mas uh, é, outro dia eu vi uma manchete sobre aquele evento lá no Ceará que todo mundo acompanhou. A manchete era assim: Cid Gomes baleado enquanto dirigia trator. É, é, todo mundo viu a cena, né? Por sorte foi filmada, né? Então, quem viu me dirá se, se essa manchete reproduz é, a realidade. Né? Bem, é, e é isso que nós estamos vivendo hoje também, né? São parentes, parênteses, né? a gente tem que estar atento para isso, tem que estar atento para isso. Nesse caso, você tem o filme e você tem a manchete, ainda assim as pessoas preferem acreditar na manchete, né? mas pelo menos tem o um filme lá para você poder comparar. Em caso que você não tenha o filme, que a pessoa não filmou... Né? É, e, e ninguém consegue ver todos os vídeos do YouTube do mundo também, e o vídeo também não deixa de ser uma seleção, mas, enfim, é, a manchete, e depois a notícia, que também não corresponde muitas vezes à manchete, é, nos direciona para coisas que são completamente diferentes da realidade, né, que são completamente diferentes. É, e outro exemplo, só mais um, é, que aí é mais a ver com, conosco aqui. É, visita presidencial à Índia, acho que foi uma excelente visita, conseguimos muita coisa, né? um destaque imenso para o Brasil, dado pela Índia, grande potência, nos tratando como, nos tratando como uma grande potência, é, querendo aprofundar a relação conosco em todas as áreas. Aí uma das manchetes era assim, é, primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos com o Brasil. É, é, acho que tinha com o Brasil, agora não me lembro também, mas dizia assim, ó, acho que Brasil pequenininho, assim, né? primeiro-ministro da Índia assina 15 acordos, assim, com... Né? Assinou, chegou lá, ah, quero assinar uma coisa. É, então <risos> né? É, né senão com o presidente Jair Bolsonaro né é, mas não né a empresa a imprensa não nos dá crédito geralmente por nada né? enfim então ficar atento para ficar atento para essas coisas é, onde é que eu estava é, bem é, não é, e ainda essa questão do, dos princípios de política externa nesse caso E não especificamente um ou outro mas é, isso é algo que nós eh, trabalhamos diariamente, que é a tensão entre princípios e interesses, né? ou entre valores e interesses, se você quiser, é, entre ideais e interesses. É, essa tensão existe, essa tensão sempre vai existir. É, é, eu acho que é impossível fazer uma política externa ou qualquer atividade humana, simplesmente baseada em princípios, mas também é impossível e talvez contraproducente, baseada simplesmente em, em interesses. Essa, essa tensão tem que existir. Né? Uma política baseada unicamente no que se chama de interesses, ela é uma coisa disforme, que não faz sentido e que se desfaz no primeiro no primeiro sopro. Por outro lado, claro, que uma política baseada simplesmente em princípios, ela ela se trava, ela porque o princípio ele nunca vai esgotar a, a realidade também. Né? Então... É, é preciso que haja, que a gente trabalhe e que aceite eh, essa tensão, que muitas vezes é uma tensão eh, contraditória, porque eh, não só existe uma tensão entre princípios e interesses, existe uma tensão também entre os princípios, entre eles, né, entre quaisquer princípios entre eles. Porque o ser humano é assim, o ser humano é contraditório, a vida humana é contraditória e ela vive nessa tensão. Então, voltando, só para um exemplo, dentro dos princípios do artigo 4 da Constituição, tem o princípio da prevalência dos direitos humanos e tem o princípio da não intervenção. Então, como é que você exerce a prevalência dos direitos humanos num caso em que exista um país, um Estado, onde é, eles são sistematicamente violados, sem intervenção? Bom, né, tem que se virar. Né? É aquele, né? é, é aquele negócio. É, o, me lembro de um, de um filme francês que eu vi uma vez, é, acho que chama Lagardère, que é um é um, enfim, homem do povo lá na França no século 17, 18 eu acho, né, que fica amigo de um nobre e tal, e ele, bom, é, e aí um dia eles estão uh, almoçando e e tal tá o, o, o homem não né, enfim, popular e tal né, sem educação, é, sem refinamento, digamos, né, comendo assim com a boca aberta, falando com a boca aberta. É, aí, o, aí o nobre lá fala assim, olha, é, a gente não, a gente não é, mastiga falando. Eu falo, mas como é que eu vou falar e, e comer ao mesmo tempo? Ele fala, você é como se a vous <risos> É assim, se vira. Né? Então é isso, existe uma tensão, né? eu acho que a gente está para isso né? é, para viver e, e agir nessa, nessa tensão. Né? A própria tensão entre a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsias, que são dois princípios, e, e o da autodeterminação. Né? Muitas vezes você pode estar em, estar em conflito, porque muitas vezes a autodeterminação ela se exerce em algum tipo de conflito. É, e aí se você vai defender sistematicamente a paz você vai dizer que não então você não pode defender essa autodeterminação então existe uma é, uma uma tensão aí né? é, então não digo que sejam incompatíveis tá esses esses princípios eu digo que existe uma uma é, geometria aí que é que é complexa uma geometria fractal aí ou, ou tridimensional sei lá de quarta dimensão ou de múltipla dimensão e não uma coisa plana, linear, fácil de, de equacionar. né? É, parente, em relação à paz. O meu convencimento, claro, paz, né, a gente está lá. Né? Agora, voltando ao tema da nação, é, formou-se um pouco a ideia de que a paz se atingirá pela, pelo apagamento das nações. né? E eu acho que essa paz não serve. Em lugar que eu não sei se é verdade. Né? Pode argumentar que na Europa foi mais ou menos assim, tem sido mais ou menos assim. É, mas é, eu acho que é, é um pouco assim: jogar fora um dos lados da tensão. Aí não adianta, você não resolveu nada. Né? Aquele negócio: você está jogando xadrez, você, não, você jogou fora o tabuleiro. Né? <risos> você virou o tabuleiro. É, não, não, é o, não é esse o jogo. Né? É, acabar com o conflito entre as nações, acabando com as nações, não vale. Acho que não vale. É, né? Mesmo porque, e aí voltando, né, as coisas que estão acontecendo na Europa, é, isso de negar a nação, negar a nacionalidade, acaba criando conflito e tensão dentro é, das nações. É. Bem, é, então... É, bom, já está mais longe do que eu pensava. Mas, é, então, agora um pouco mais rapidamente, é, a partir dessa, dessas considerações... É, eu queria aqui discutir, é, não de maneira exaustiva, mas é, alguns é, alguns clichês é, que surgem frequentemente quando a gente fala de política externa, sobretudo aqui de política externa é, brasileira. É, é, por exemplo, é, a questão de é, posições de Estado. Eu já, eu já ouvi essa expressão mais de uma vez. Por é, exemplo, isso se falou um pouco ali na, logo depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, que tinha né, ideias que a gente hoje está tentando implementar de política externa. Se falava muito, não, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, porque o Brasil tem posições de Estado que não podem ser é, é, mudadas. Né? É, bem, é, eu acho que isso não existe. Eu acho que não existe posição de Estado. Tem dois problemas aqui nessa expressão. Né? Primeiro, posições e depois de Estado. É, eu acho que o que existe em cada momento, né, um país né, tem que, voltando lá, ouvir o seu povo né, e, e ver quais são ah, as atitudes, posições, ações que ele eh, deseja tomar naquele momento, sempre dentro dessa tensão estrutural, sempre dentro dessa complexidade de interpretação do que é a vontade do povo. Né. Mas não adianta dizer assim, ah, o povo é uma porção de gente, eu não sei o que, que é, então não vou... Não, né, isso também é jogar fora o tabuleiro, isso também é... é né, jogar fora a tensão, que é a tensão estrutural da vida. Né. É, mas, é, então, em cada momento, e, e às vezes isso se consolida e dura durante um certo tempo, mas às vezes se cristaliza e, e se petrifica, né, é, e vira o que se chama uma posição de Estado, que não, não existe isso, né é, Há interesses permanentes no Brasil? Claro que há, mas assim, como é que você interpreta esses interesses em cada, em cada momento? Em determinados momentos eles vão ter que resultar em uh, posições uh, diferentes, em posições uh, né, que contrariam posições anteriores ou que modificam posições uh, anteriores. Né? Mas aí você pode dizer assim, ah, é difícil de interpretar, como é que eu vou saber? É, é difícil, tem que tentar, é o que a gente está fazendo, senão não está uh, cumprindo a sua, uh, a sua função. É, porque é fácil, a tentação da facilidade é, e a tentação de fugir a tensão, de fugir a contradição, sempre é muito grande. Então essa tentação se revela, né, muitas vezes, nessa nesse tipo de petrificação. Ah, é uma posição de Estado, então não vou mudar, então não preciso pensar. Não precisa pensar se ela, adapta, se ela se adapta à vontade do povo brasileiro de hoje. Ah, tá lá, está aqui, ah, posição de Estado, aqui. Pá. É, não, a gente né, tem que dissolver essa essa pedra aí, né, e ver se ali dentro tem uma coisa que ainda é válida ou não. Bem, é, então E também essa, essa ideia de que você tem posições de Estado permanentes, é, é, ela parte também dessa... É, idolatria do Estado e em detrimento da nação. É, ela esquece que a nação é que dá vida ao Estado e o Estado é um instrumento da nação, como nós estamos falando, estávamos falando é, antes. É, outra coisa também, é, nesse sentido, que as, é, as relações são relações entre Estados, não relações entre governos. Né? Não existe, né? isso também não existe. Não é, existe. O, os governos são o, é, o ator, né, o, o instrumento da, enfim, da, é, da, da nação. Na é verdade, quer dizer, eu falei que é o Estado, mas, enfim, nesse sentido de que, é, claro, alguém precisa ir lá fazer as coisas. Né, e esse é o governo que tem o um mandato constitucional para fazer isso. Né. É, então, é, o que, que significa dizer que ah, o relacionamento é entre Estados e não entre governos? Significa a petrificação. Quem quer a petrificação? Ah, então... É, você não pode expressar nada diferente num determinado governo quando o governo muda, porque uh, o relacionamento é, é, é entre estados. É. É. Isso tem vários problemas. Isso tem um problema, por exemplo, de você é, não é, aproveitar as oportunidades que você tem quando existe uma afinidade entre governos. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito em relação a determinados países, né? Então, é, é, é, é, um país X, ah, hoje existe uma afinidade, então vamos tentar fazer determinadas coisas, estamos fazendo determinadas coisas com, com vários países com, com que nós temos afinidade. Se amanhã mudar o governo no outro país, ou mudar aqui, enfim, né? a democracia sempre pode mudar, mas ah, se mudar o governo no outro país, aí a gente fará de coisas diferentes. Mas não é porque pode sempre mudar o um governo, que fazer posições diferentes, que você vai chegar no mínimo denominador comum, eh, com base nessa ideia de que a, a política se faz eh, entre estados e não entre governos. né eh, porque o governo é que é, é, representa aquele momento daquele povo daquela nação Então se você é, com todas as imperfeições que isso possa né, que isso possa é, ocasionar, mas é o mandato é, é assim que está é, previsto é assim que se é, né, que as coisas têm que ser é, é, encaixadas da maneira que for possível. É. Sempre, portanto, com, com as imperfeições. Mas é, dizer que não existe política entre governos, só entre Estados, isso é se recusar a fazer política. Isso é, é uma... É essa coisa, não, quero um negócio bonitinho aqui numa folha de papel bidimensional que eu consigo fazer, não. Né? É uma realidade tetra, pentadimensional, é, muito mais complexa. É, e outra coisa, posições. É, a gente se acostumou muito a ver política externa como uma coleção de posições. É, então você tem um tema, e aí para cada tema o Brasil tem uma posição. Está né? bem, mas é, isso é... Essa visão é um pouco o resultado de uma petrificação. Ela é uma fragmentação. Né? Isso vinha sendo, a meu ver, é, o caso da nossa política externa há, há muitas décadas. É, a progressiva tematização e, e, e fragmentação da nossa atuação. Então você tem um tema, ah, você tem uma posição, uma posição bonitinha e tal que todo mundo gosta e tal. E mas ninguém pensava que se essas posições fazem sentido em conjunto e para onde elas levam e, e se elas correspondem, a, voltando sempre à vontade original e determinante do, do povo brasileiro. Então é, essa coisa de que o objetivo da política é ter uma posição sobre cada coisa, isso né, as pessoas perguntam qual é a posição do Brasil, qual é a posição do Itamaraty sobre tal e tal coisa. É, é, Está bem, em cada momento, olhar é nossa posição dentro de um contexto, dentro de um objetivo, dentro de uma negociação, dentro de uma estratégia. Mas é, ah, essa ideia de que, ah, é não sou a posição, tá certo, acabou, pode ir para casa, descansar. É, volta também ao a esse tema da de buscar o conforto, de buscar é, escapar da contradição, escapar da tensão. Ah, criou uma posição, tá bem e descansou a gente está tentando é, diluir um pouco um pouco isso é, é, multilateralismo é, o Brasil como um país multilateralista isso também não significa nada né dizer que um país é multilateralista não significa absolutamente nada que o usar é, o sistema os, os órgãos multilaterais não são um conteúdo você não está dizendo nada sobre o conteúdo está dizendo para sobre o método mas não está dizendo nada sobre o conteúdo da sua política é, ao dizer que que é um país multilateralista, né? porque os... tá dizendo, né? mas, a rigor, o, os organismos multilaterais estão lá para diferentes países chegarem, e dizer cada um o que acha e ver se sai alguma coisa dali. É, mas, e não como um, uma, é, como uma, um conteúdo, né? como um determinante. Né? É, é que está. Na prática, começa a ser assim. Começa a ser ah, qual é a... Uh, né? Como é que você direciona o, a sua atuação? Ah, tem que ver o que está que dizendo a ONU, tem que ver o que está dizendo uh, a organização XYZ. Uh, não, isso é, mais uma vez, é voltar à zona de conforto e evitar a ideia de ter que pensar, a necessidade de pensar qual é a vontade do povo, qual é a vontade do país. É, porque está tá pronto lá. É um, né? Hoje em dia é engraçado, que os organismos multilaterais hoje têm posição, não é para ter também. Né? Porque... Né? Os organismos são internacionais são para os países chegarem à posição, é a posição que, de alguma maneira, é se formar é, de consenso entre os países. Né? Mas é, a, a posição da ONU, disse, é, né? segundo... É, claro que, com todo o respeito ao caráter, que esses, é, a função que esses organismos têm né? em... A legitimidade, a, o prestígio que eles têm, muitas vezes pode ser utilizado de maneira é, muito muito positiva né? é, quando tem boas lideranças nesses organismos, seus secretariados pode ser usado de maneira positiva, mas sem esquecer esse caráter fundamental é, do que é um, um organismo é, multilateral então é, isso de dizer que o Brasil é um país multilateralista é um mais uma vez mais é, a busca do, do conforto e do, e do não pensar. Né? É, ah, está aqui. Já falei um pouco dessa questão dos temas globais. né é, Hoje em dia, basta dizer que um tema é global e você começa a contestar a soberania dos países, a soberania das nações. Né? Então, é, clima. Ah, é um tema global. É, o que, que isso significa? Na prática, significa que você quer fazer coisas contra a vontade dos países é, individuais. Né? Migração é um tema global. Não sei. É, pode dizer que sim ou que não. O que isso que, que significa? Significa que determinadas correntes de pensamento, determinadas correntes políticas, querem usar o tema da migração para é, limitar, para contestar a soberania é, dos países. Então a gente tem que estar atento para isso. Né? Não é dizer que os temas não tenham um caráter assim, mundial, né? mas o, o, o, o adjetivo global é um rótulo que leva... É, né? uma determinada coisa. Quando você vê esse rótulo na garrafa, você sabe que você vai estar tomando algo contra a soberania. Bem, é, é, outra coisa. É, a ideia de que existe um deslocamento de eixos de poder. Isso tem se falado muito. né Há 20 anos se fala. É, sobretudo para dizer que não tem um deslocamento de eixos de poder do Atlântico Norte para a Ásia, uma coisa assim. Bem, não sei. Existe, claro, uma emergência de países asiáticos, é, em termos de né, aumento de importância, é, diminuição, diminuição de importância relativa de, de outros, mas é, quando geralmente se fala disso, é, o que está por trás também está por trás assim, olha o Brasil não tem condição de atuar em nada, a gente tem que simplesmente embarcar em quem está na frente, né? É, e não é isso, né? Eu acho que nós temos que fazer um deslocamento desses globais para nós esse eixo tem que se deslocar. O Brasil, eu acho que essa é uma das ambições hoje do povo brasileiro, é ser mais influente, é ser mais presente no mundo. Então, essa coisa meio passiva, assim, ah, que o eixo está se deslocando e está sempre de um lado para o outro, não interessa estar de um lado ou do outro se não, se, não, se nós não estamos nesse eixo interessa no sentido claro cada coisa tem uma é, tem uma dimensão mas é, é, é eu digo isso não por ser a favor ou contra um lado ou outro de um eixo mas é, para dizer que essa ideia de que ah existe um deslocamento dos eixos globais e o Brasil tem que seguir isso é é uma é um reflexo de passividade é um reflexo de é, de não querer pensar de não querer agir é um reflexo de querer ter posições automáticas de querer Ficar na, na zona de conforto. Né? Uh, bem, uh, e de não achar que nós possamos uh, influir. E aí vem outra, outro clichê também, né? assim, não é conosco. Né? Ah, Oriente Médio, Israel, Palestina, ah não, não é conosco. Né? Uh, tudo é conosco. Né? Tudo é conosco porque a gente está nesse mundo, não é porque o Brasil é grande ou maior, mas assim, acho que tudo é com todo mundo. Mas, no nosso caso, certamente, e, e essa é, ambição de nós sermos um, um país, uma nação influente no, no mundo, é, ela passa por a gente acabar com essa coisa é, que não é conosco. Então, o que é que é conosco? É somente nossa região, é, né? é somente é, o comércio, é somente o quê? É, é, quando as ideias que estão aí em choque, em fluxo no mundo, elas são determinantes para a nossa região também, são determinantes para a estrutura do nosso comércio, são determinantes para a nossa capacidade de crescimento econômico. Então, se a gente não participa disso, porque não é conosco, é, não digo nem só as questões é, geopolíticas, mas, sobretudo, é, os grandes debates de, de ideias, é, sobretudo o debate entre nacionalismo e não e antinacionalismo, se a gente não não se coloca, não, não participa disso, nós estamos nos deixando influir, estamos é, renunciando à nossa responsabilidade de tentar influir no mundo a favor dos nossos interesses e dos nossos é, princípios. Né? Bem, é, o, eu acho que é isso. Assim, eu, eu, também a questão né, do, do prestígio internacional, isso, fazer assim, ah, o Brasil está perdendo prestígio internacional, não está, está bem? Não está, não está mesmo. É, tem visto isso claramente ao redor do mundo. O Brasil hoje é olhado com muito mais interesse, com muito mais atenção do que era é, no passado, porque a gente tem hoje, eu acho que, essa tentativa de se afirmar como alguém que está dizendo algo, né? é, como alguém que não está simplesmente reproduzindo ali a, a, o funcionamento do, do sistema. Né? É, na... Na teoria da informação, assim, pelo pouco que eu sei, é, no, no início ali da teoria da informação, com uh, uh, o Turing né, e o... Uh, então são dois, né, assim, os pioneiros ali, da, que, que vai para a computação, o avanço da computação começa com a, com a teoria da... É, da informação ali nos anos 40, né? Como é que você faz um computador? Como é que você faz uma máquina? Bem, é, e acho que é o Turing que diz é, o seguinte: bom, é, você tem é, uma máquina, um computador, né? Que, é, realiza determinadas é, operações. Ele, à medida que você vai dando capacidade de memória de funcionamento, ele vai conseguindo realizar operações cada vez mais complexas. É, mas é, ele precisa de um oráculo, ele chama de oráculo. Oráculo, no caso, é o ser humano. Né? É, o, a máquina, ela nunca vai conseguir se programar. É, basicamente, acho que é isso, se eu entendo bem. Né? É, se tem algum matemático aqui, me diga se estou errado. Mas é, basicamente é isso, né? é, que tem a ver com o famoso teorema da incompletude do Gödel, né? que, é, um sistema matemático nunca vai ser capaz de se esgotar, ele, ele sempre haverá uma incompletude, sempre haverá algo que necessita algum tipo de agente externo, mas, sobretudo, na questão da máquina, né? ela precisa de um oráculo. Então, você tem um sistema internacional, que é, um, nesse sentido, uma máquina que funciona de determinada maneira, mas acho que o Brasil tem condições de ser um oráculo, entre outros, desse sistema. Acho que cada nação... Tem e precisa ser um, um oráculo, algo que influi na programação. Né? Você não pode deixar o sistema se autoprogramar, porque se você deixa o sistema se autoprogramar, na verdade, ele não está se autoprogramando. É um outro oráculo que está que tá programando esse, esse sistema. Né? É, e você não sabe se é a favor dos seus interesses ou contra. Provavelmente vai ser contra. Né? Então, é, esse antinacionalismo é um pouco isso hoje, é deixar que o sistema se autoprograme. Né? E isso não existe. Né? Tem um interesse por trás, sempre. Tem um oráculo, não sei se é bom ou ruim. Então nós temos que ser um desses oráculos. Nós temos que influir na programação da é, da máquina. É, basicamente é isso. Queria abrir para perguntas. Obrigado. Bom dia, ministro, meu nome é Diógenes, da turma 2019. Uh, minha pergunta é sobre a sua na sua visão, uh, quais seriam as características fundamentais do povo brasileiro que hoje influenciam nossa política externa? Obrigado. Obrigado, Diógenes. Pois é, tem aquela dificuldade, né, de, de interpretar e toda a interpretação será falha, né? Para assim, quem sou eu, quem é qualquer pessoa para interpretar? Mas acho que é necessário. É... Eu acho que é, um grande elemento é o você pode chamar o, o sentimento conservador, lato senso, do povo brasileiro. Né? É, é, ou seja, toda a esfera da né, da fé, da família, da, é, da preocupação com a, com a segurança, com a é, é, capacidade dos pais de determinar, digamos, a educação dos seus filhos... É, enfim essa esfera do conservador do sentimento conservador eu acho que é que é muito determinante que foi muito negada ao povo brasileiro eu acho que o povo brasileiro muitas vezes pela nossa elite é visto de fora para dentro eu tenho falado sobre isso né e sempre com a preocupação já ah, como é que eu vou apresentar esse povo lá fora né então se nesses âmbitos internacionais multilaterais, esses tipos de sentimentos não, não são bem vistos. Então, não, vou dizer que não o povo brasileiro é outra coisa. Não é. Né? Você tem que trabalhar a partir do que do que ele é, eu acho. Né? É, então, eu acho que tem, é, basicamente, esse, esse coração conservador, uma palavra que, né, durante muito tempo, foi pejorativa, não tem por que ser. Né? É, né? Conservar, você conserva o que é bom. Né? Eu, acho que, né? eu acho que todo mundo tem que ser conservador com o que é bom e... E revolucionário com o que é ruim, né? É, enfim. Mas, é, e tem a ver, portanto, com essa esfera aí da, da nacionalidade, do sentimento de que o cardeal Roberto Sarra fala, né, é, né de, de apego à terra, apego à, àquilo que... Né, as raízes, né, a questão das, das raízes. É, isso, né? eu acho que, como é que você traduz isso em atuação, claro que é difícil, mas eu acho que é importante que a gente tente captar esse tipo de, é, de sentimento. Por exemplo, a ideia de que o Brasil é um país multicultural, eu acho isso totalmente equivocado, e é totalmente jargão é, proveniente aí de é, da, da máquina, né? isso não é o oráculo falando, não. É, o Brasil é um país profundamente monocultural, é multiétnico, claro. Né? Mas é, dizer que o país é multicultural é um pouco querer fragmentar, querer é, quebrar essa unidade do povo brasileiro que existe eu acho que existe profundamente. Então a gente às vezes sem se dar conta, repete coisas que né? e acaba repetindo lá fora coisas que são contra essa, essa unidade do, do povo. mas acho que talvez sobretudo isso, além não só o conteúdo, mas o próprio fato do povo brasileiro se sentir como um povo como uma unidade que é algo, acho que é bastante quer dizer, é profundo na história e, ao mesmo tempo é recente essa expressão. É. E eu acho que essa expressão de nacionalidade, de querer ser uma unidade, de querer ser um povo, é absolutamente determinante no que a gente está vivendo, é absolutamente determinante na, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é o, é o único é, líder brasileiro que tem essa esse tipo de visão. É. E acho que é por isso que ele é tão querido pelo povo como é, porque ele é sentido como uma expressão... É, não de posições políticas XYZ, de opções econômicas XYZ, mas da própria identidade da, é, do povo brasileiro. Então é isso. Eu respondi, acho que muito parcialmente, mas pelo menos tentei apontar num certo sentido. Obrigado. Bom dia, ministro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Francisco, aluno aqui do Rio Branco. É, o senhor mencionou a independência nacional, sobre a qual versa o artigo 4 da nossa Constituição, e, nos casos limites, é até muito fácil determinar o que é essa independência. Né? Uma nação completamente subjugada certamente não é independente. Mas, no mundo hoje, em que as interações, até facilitadas pelo meio técnico, científico e informacional, são cada vez mais intensas, mais, const mais constantes, gostaria de saber qual que seria o signo distintivo dessa independência nacional na atuação na brasileira. Obrigado. Pois é, Obrigado, Francisco. Isso é, uma, isso é uma imensa discussão. Porque, como você falou, é, é fácil apontar a independência nesse sentido institucional, né? que claro é um dos aspectos essenciais mas é, claro sobretudo nesse esse mundo é, virtual né das é, das comunicações e tudo isso é, fica é, fica muito mais mais complicado por outro lado não por outro lado eu acho que isso é interessante né é, é, toda a emergência da internet do mundo virtual da, das comunicações né é, Transfronteiriças, se imaginava que isso seria mais um elemento, mais um prego no caixão da nação. Né? E está sendo o contrário. Né? É, nesses últimos 20 anos, mais ou menos, né? depois que acabou a internet de escada, né? quando começou. A... Enfim, desde o começo da internet, mas sobretudo acho que nos últimos 15 anos, talvez. É, é, todo o crescimento das redes, né? É, que se fala, é ah, uma coisa que vai fragmentar as pessoas. né? Facebook e tal. É, na verdade, o que está acontecendo é que é, esse universo virou um campo é, onde tá, é, onde reviveu, é, sobretudo aí que reviveu o sentimento nacional, que reviveu a ideia da, da identidade, a ideia do povo, é por aí que, que vai. Não é na, na grande mídia tradicional, como você sabe, né? não é no establishment, né? é, é nesse aí na, nessa, nessa selva é, da, da internet. Claro que tem perigos, como qualquer selva, né? Mas não é por isso que você vai, você vai derrubar a selva porque tem perigo. Voltando à questão do conforto e da necessidade de conviver com as contradições e com os riscos, com os perigos, né? É, quem não quer risco não sai da cama, né? De manhã. Enfim. É, e, então ali é que está, é, acho que a, a pujança. A, né, do, do sentimento nacional, como de muitos outros sentimentos. E pelo fato de que existem sentimentos negativos expressos na internet, e que, é um, que muita gente quer hoje usar isso como desculpa para cercear tudo isso. Então, então todo o universo, toda esse complexo de correntes políticas, intelectuais, que são contra a nação, que são contra uh, o sentimento conservador, eles querem acabar com a, com a liberdade de expressão na internet. É. É sobre o pretexto de que tem coisa ruim na internet. Que tem, claro. Né? Mas por quê? Porque ali é que está... É, é ali é que vive é, essa... Hoje, de maneira complexa, de maneira inesperada, é, a questão da identidade nacional, entre, entre tantas outras, a questão dos sentimentos é, conservadores. Né? É, isso só para lembrar também uma dessas é, questões de rotulagem. Né? É, eu, lá atrás, enfim... Em 2018, ainda escrevi um texto lá no meu, no meu blog em que eu falava dessa questão de fake news, né? e eu tentava colocar eh, o que me parece ser o fato de que, justamente por causa dessa emergência conservadora, digamos, na internet, come, eh, o establishment começou então rotular isso de fake news, né? Então eh, justamente para denegrir isso para conseguir manter o seu controle que estava perdendo. Eh, e aí um, um, um artigo lá sobre mim, depois, na, em algum periódico, aí dizia ah, que eu estava defendendo as fake news. Né? Então, é, o nessa defende as fake news. Né? Então, é, não é? Né? Claro que não é. Você tem que ler o negócio. Mas aí parece que não, tá, eu quero lá que, assim, que as pessoas né, coloquem coisa falsa na internet. Bem, é, né? O que, na verdade, provava o que eu estava falando, né? que, que é o fato de que... A, a, a, esse universo da, das redes, etc., é, é algo que dá medo no, no sistema, digamos. Né? É, então, é, enfim, é, também não sei se respondi completamente, mas dentro dessa complexidade toda que a gente está falando e multidimensionalidade, tentei também apontar no, no sentido que você perguntou. Bom dia, ministro. Muito obrigado pela aula magna. Sou Ângelo Santos, também da turma de 2019. O senhor bem lembrou que a convergência de governos com visões próximas muitas vezes nos dá uma possibilidade de apresentar, de aproveitar oportunidades. Mas nem sempre as circunstâncias nos levam a entreter relações com governos, com cujos governos nós tenhamos alguma proximidade, alguma afinidade. E a minha pergunta, então, é, nesses casos, existem oportunidades e como nós podemos fazer para aproveitar essas oportunidades? Obrigado, Ângelo. É, aí é, a gente teve que ver, evidentemente, é, caso a caso. Né? Tudo que eu falei aqui foi, de maneira geral, muito em sentido abstrato, eu reconheço que né, você sempre precisa descer da abstração para a concretude de, de, de alguma maneira, e aí também sempre começam os problemas. Aí vem o problema de como você traduzir... É, princípios e interesses uns dos outros e como conjugar digamos princípios e interesses que vai ser sempre uma coisa que de alguma maneira não encaixa né é, mas dentro disso é, enfim é, eu acho que é isso tem que ver caso a caso é, né e, e tentar sempre identificar em cada em cada relação aquilo que é, é possível fazer naquele momento aquilo que é, é a prioridade da outra parte, aquilo que é a prioridade sua e ver onde você encontra um, um plano construtivo em comum. Quando é possível, né? Quando a quando a outra parte quer né, matar de fome seu próprio povo, como é o caso da Venezuela, é meio difícil achar um, né, um terreno comum, né? Isso é o problema, né? Outro outro chavão assim de ah tem que achar um meio-termo sempre, achar um equilíbrio. É, depende, né? equilíbrio entre o genocídio e a liberdade, eu acho que é né? um pouco de genocídio, né? é meio, meio complicado. Enfim, mas uh, Então é isso, eu acho que, eu acho, é não, muitas, mas em situações normais, quando você tem menos afinidade, você, né, você tem, às vezes, um, um certo teto, uma determinada relação, mas você usa, tenta usar aquele, aquele espaço e construir uma coisa uma coisa comum. Né? Quando você tem um teto bem mais alto, você tenta aproveitar aquele teto, né? sem essa, esse reflexo de que você não pode aproveitar esse teto mais alto porque o outro está mais baixo, né? ou, ou que esse teto pode depois mudar. Não, eu acho que tem essa questão do, da adaptação ao, uh, ao momento. Né? Uh, e, mas eu acho que com essa visão de que a gente tem que maximizar uh, as... Uh, as oportunidades dentro de uma ideia de país grande, dentro de uma ideia de país que quer falar com o mundo, essa ideia de país oráculo né, que eu acabei de falar. É, é, mas aí vem, é, de novo, essa tensão entre princípio e realidade. Né? Vai ter casos em que você é mais difícil, vai ter casos em que é mais fácil, mas é, é, não né, descer a, a realidade no, no caso concreto sempre, e sempre envolve, de alguma maneira, uma aposta, né? um risco. Assumir um determinado risco. Né? Disse, se não quer correr risco, não vai fazer nada. Né? Uh, vai se limitar muito naquilo que você pode, que você pode fazer. Tá bem? Obrigado. Bom. Bom dia, ministro. Meu nome é Bruna Veríssimo. Eu sou da Turma Agora de 2020, e eu acredito que uma das tensões que o senhor vislumbra é aquela entre a necessidade de resgatar os nossos valores, as nossas tradições e de adaptar é, o aparelhamento de Estado às novas demandas da sociedade brasileira. e eu queria saber na opinião do senhor qual seria o papel do Tamaraty na harmonização dessa tensão, ou seja, na promoção dos nossos dos nossos, dos nossos valores e na adaptação necessária adaptação do Estado às demandas do Brasil em 2020 muito obrigado Bruno eu acho que antes de mais nada é, reconhecendo que esses valores existem né e, e que nós é, somos parte desses valores né que o Tamaratí desse povo que tem esses valores complexos difíceis de definir mas que nós somos parte né porque é, eu acho que é isso o Itamaraty ser parte desse desse oceano nacional, né? e não é, como se nós fôssemos uma ilha. É, isso é uma coisa, acho que, para mim, fundamental. É, que eu acho que era um pouco a tendência, né? diante da dificuldade justamente de interpretar o que são os valores e de, e, e de promover esses valores, a ideia de não, vamos ficar de fora. Né? E ficar dizendo assim, olha que interessante o povo brasileiro, olha como é que ele é. Não. é, é somos parte disso. Então, é, então, antes de tudo, essa ideia do Itamaraty né, aberto, o Itamaraty dentro do, do governo, também isso era outra coisa, né? como se o Itamaraty fosse uma espécie de. Né, nem o Banco Central ainda é totalmente independente, muito menos o Itamaraty, mas a ideia era que o Itamaraty era uma espécie de, de Banco Central independente, a assim, né? chancelaria. Não, o governo fala, fala umas coisas aqui, mas eu vou fazer minhas posições de Estado tradicionais, e o governo que se vire. Né? Isso era a ideia anterior. Né? Então, o Tabati faz parte do governo. A gente senta lá todo dia e tem que se coordenar e, e, e estar dentro desse desse processo. Não, ainda mais um governo que tem não, um projeto de transformação, um projeto de, de regeneração do país. É. Então, é, você sabe, eu né, tenho tentado colocar essa esfera dos valores como um dos eixos fundamentais. Né? Procurei dividir, tem procurado dividir, racionalizar um pouco tudo isso em quatro eixos e e os eixo, eixos dos valores que é o mais difuso, mais difícil de, de administrar, como um, um dos eixos é, fundamentais. Né? É, então, é, mas isso é um, é um desafio, não é um desafio que vai ser de vocês, né, de todos nós, não é só o nosso aqui, né, digamos na, na enfim, eu do secretário geral, dos secretários, é um trabalho de todos nós de estar atentos a isso. O que que as pessoas estão falando? O que que as pessoas estão querendo? Né, é, eu digo é difícil, porque né, a imprensa não é uma fonte para saber o que, o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão pensando. É, é, é preciso né, tentar absorver isso, absorver e, e traduzir isso em, em, ações, em ações concretas. Mas é uma questão de, de, escuta, de escuta permanente. Por isso eu também falei aqui outro dia, na, na turma que estava tomando posse, né, como é importante que vocês... Né, não entre aqui deixando de ser o que vocês são lá fora, cada um de nós. Né? Eu sei eu passei por isso. A né? experiência de entrar na diplomacia, entrar no Itamaraty, algo muito muito denso, né? muito pesado. e Bacana, mas é pesado na vida de cada um. E a gente... Não, agora eu sou diplomata. Não, assim, tá bem, você é diplomata, mas você continua sendo você, a gente continua sendo a gente. A tendência é essa, porque é outra maneira de fugir de tensões, fugir de contradições dizendo agora eu sou isso aqui Bom, é, e, e não eu acho que e vocês né pessoal não, não quero fazer jovem porque parece que não sou né enfim mas, mas, é, é, os, é, né, os mais jovens então é, tem um papel fundamental nisso absolutamente fundamental o que é muito assim que todos nós queremos isso né que haja um fluxo uh, maior isso é uma coisa que eu sempre quis desde que a gente assumiu e, e é difícil também de fazer que haja um, um fluxo grande maior mais Uh, profundo de, de ideias aqui dentro né? uh, sem preocupação tanto com a qual é a posição não. Qual, qual é a, a percepção posso estar completamente equivocado muitas vezes em coisas que eu, que eu falo mas assim, eu, tudo eu faço por convicção né? Não, né? Uh, mas essa, essa coisa de interpretar o povo de traduzir os, os valores brasileiros em ação uh, internacional né? uh, isso, é, isso é complicado e exige essa, essa atenção uh, uh, permanente Bem. Bom dia, ministro. Meu nome é Bernardo, eu sou da turma de 2019 também. Eu queria agradecer a sua aula magna, em que o senhor destacou a tensão que surge do conflito aparente entre princípios constitucionais, do artigo 4º. E eu queria perguntar sobre uma outra tensão que também surge no que o senhor falou, sobre, de um lado, a democracia, a soberania do povo, em que o poder emana até metafisicamente do povo, e, de outro lado, a estruturação da nossa democracia liberal baseada na rigidez constitucional. Então, eu queria perguntar se, na sua visão, a gente pode considerar que os princípios constitucionais consagrados no artigo 4º das relações internacionais podem ser considerados posições de Estado, pelas quais a gente teria que realmente se guiar, e, no limite, se a gente interpretar que o povo hoje, ou em qualquer período de tempo constitucional, tiver, em sua maioria desejando, aspirando a algo que não está inscrito na Constituição, a quem a gente deveria ouvir, o povo que talvez não queira mais prevalência de direitos humanos, soberania, independência nacional, ou cooperação entre os povos, ou o Constituinte de 88 que se manifestou há mais de 20 anos. Obrigado. Mais de 30 anos. É. Isso. <risos> Interessante. Não, obrigado. Obrigado, Bernardo. É... Não, é, tem tem várias coisas aqui né tem várias coisas é, bom é, a questão dos do, do, princípios como posições de Estado eu acho que é, é uma maneira de ver né é uma maneira de ver eles representam uma certa uma certa rigidez né é, eles são um, um, um parâmetro né é, é, mas é, eu acho que eles não são necessariamente as posições, né? Eu acho que os princípios são justamente um um balizamento e um desafio para fazer as eh, posições. Eh, uma discussão assim em, em teoria literária é o papel da, das antigas regras, sobretudo em poesia, né? Eh, e, e a gente vê, por exemplo, né, a Poesia clássica grega e latina, eh, né? Você durante muito tempo considerada superior a tudo que se fez depois, é, sujeita a, a regras muito, muito estritas. Né? A poesia francesa do século XVII, século também regras muito estritas, não podia ter hiato, coisas desse tipo, enfim. É, então, é, depois houve toda uma coisa de ah, liberdade, de, né, né, verso livre, etc. Por que, que eu digo isso? Porque é, muita gente sustenta, de que, é, sustenta que a... A imposição de regras, ela estimula a criatividade. Então, nesse caso, eu diria que a necessidade de você se balizar em um conjunto pequeno de princípios, ele deve ser visto não como uma limitação, mas como um desafio à criatividade diplomática, no caso. Pode dizer que não existe criatividade diplomática, mas acho que existe, tem que existir. Como é que é a partir daí? Você tem que estar o verso, tem que ter dez sílabas, tem que ter rimar e tal, não pode ter hiato, tal, então é isso. Né? Então, vamos. É, enquanto que, às vezes, a liberdade a colocaria numa, colocaria num, né, num magma que não seria tão é, propenso. Então, é, mais uma vez, a é, questão da, né, da da contradição e conviver com a contradição, conviver com a tensão. Né? Então, é, a, a, a, o balizamento por princípios ele é necessário para manter essa tensão essa tensão criativa. Se a gente pudesse fazer qualquer coisa, não seria talvez tão... não teria esse desafio da, da criatividade. Isso em tudo eu acho que se aplica nesse caso específico. E talvez extrapolando, para, talvez toda a Constituição, não quero teorizar demais aqui, mas uma Constituição ela é necessária para isso, para permitir, digamos, a atuação livre criativa da da sociedade nessa, dentro dessa tensão dialética, de alguma maneira. É, se você tivesse uma Constituição que muda a, a cada momento, é, isso talvez não fosse, né, isso não, não geraria essa necessidade de, uma, é, de, um, de um repensar, de uma... É a necessidade de se adaptar, da sociedade de se adaptar em cada momento à sua Constituição que gera esse, é, às vezes, que gera o dinamismo. Né? E, e permite É claro que, né, no, no caso limite, você pode imaginar né, uma, uma reforma constitucional, um plebiscito, né, como os países às vezes fazem, como o Chile está fazendo, é, que, que, que modifique tudo por causa de uma, uma vontade específica. Mas essa vontade, no dia seguinte, ela já vai estar. É anti né? E, então já vai precisar fazer uma nova uma nova constituição. É. É, isso quando morei nos Estados Unidos, né, que é um país que tem essa, que vive muito a questão da constituição, né, no debate político a cada dia, justamente porque é uma constituição antiga, né, pouco pouco modificada. É. Então muita gente falar, ah, por exemplo, é, é a questão do colégio eleitoral, que é praticamente a única grande o único grande elemento da Constituição americana é que a nossa Constituição, Constituição republicana não não pegou. Né? É, mas, na ah, o colégio eleitoral uma coisa antiquada, uma coisa que foi criada é, por aquelas elites ali do final do século XVIII, para é, garantir... Está bem. mas é, é, E não quero defender ou não, mas é porque eu acho que é um exemplo muito claro, porque é uma Constituição que é talvez é uma das mais antigas né, que, e, e tão influente sobre a nossa. Então, né? é, então, a ideia de que cada geração vai é, vai reescrever a Constituição, porque são coisas que são antiquadas ou não, mas acho que esse ser antiquado é que, é, muitas vezes, não joga para frente, como a ideia de independência nacional que está na nossa Constituição, que é uma ideia antiquada, de certa forma, como eu falei no, no começo, como a ideia do poder que emana do povo. Né? Isso está. Fosse... Hoje ninguém escreveria isso se fosse fazer a Constituição hoje com as nossas ideias de hoje. Né? Existe porque na Constituição anterior já já se falava que o poder emana do povo, não sei de quando vem essa expressão, mas isso é uma é uma sobrevivência. né? É, é, hoje, né, se fosse fazer uma Constituição assim, politicamente correta, não iam falar de poder que emana do povo, Ia falar... Né? Bem, é, mas... É, então, é, claro que isso é um debate muito vivo hoje na, no Brasil. né? É, toda a questão entre Executivo e Congresso, toda né, é, essa impulso popular de, de mudança, de transformação nacional que às vezes sente que eh, determinadas eh, eh, né, atuações são são contra essa coisa, mas eu acho que mesmo que esse impulso ele não não se queixa das regras existentes no caso da constituição, se da aplicação dessas regras, mas não da, das regras em si, né? então eh, eh, é um, é um pulso muito vivo que a gente está tendo hoje no Brasil, né? E as pessoas estão realmente lendo justamente a Constituição, falando: ah, vem cá, onde é que diz isso, onde é que diz aquilo, né? É, é, claro que é uma questão tão, né, muito longa, portanto, né, cria ainda mais, ainda mais complexidade, mas é, e, e eu acho que o nosso governo é muito isso, é um, né, um esforço de uma transformação nacional é, muito profunda, muito grande sem absolutamente nenhuma, zero contestação do nosso quadro constitucional, né? de viver inteiramente dentro do nosso quadro constitucional. Isso às vezes, ah, ameaça para a democracia, isso, de jeito nenhum, de jeito nenhum, né? não existe nenhum elemento no nosso governo que, que questione qualquer eh, regra ou elemento constitucional. Absolutamente. Então, eh, é isso, acho que é tentar fazer, dar sentido dentro das regras existentes, nessa ideia de uma... Né, do que a, a criatividade vem, inclusive, justamente do respeito às regras. É, acho que é um pouco isso. Obrigado. Hoje eu acho que a sua aula foi, enfim, eu me sentei aqui como uma aluna e, e queria agradecer ao senhor, o senhor que já teve aqui esse tempo longo que deu para os nossos, os outros alunos, essa aula magnífica. O senhor chegou nesse ponto, achei interessantíssimo esse essa redução que o senhor fez ao chegar à máquina do oráculo, e até me lembrei que existe uma empresa americana exatamente desta área que se chama Oracle. não é? Então, realmente, é, levou a, uma, a, a compreendermos tudo o que o senhor colocou, e, e eu acho que o seu tempo, que, obviamente, é muito mais importante do que qualquer um de nós que estamos aqui, já nos deu um, uma enorme parte do seu tempo de hoje. Então, em nome de todos os alunos, de todos os colegas, de todos que estamos aqui, e como aluna, repito, eu queria agradecer muito a sua presença e dizer que, obviamente, a casa toda é do senhor, mas essa daqui é sua quando o senhor desejar vir nos dar mais uma dessas suas apresentações, que só engrandecem a todos nós. Muito obrigada. Fico muito feliz com as suas palavras, realmente me, me tocam muito. Muito obrigado. Obrigado a todos também. Queria dizer que, que guardem as perguntas que tiveram pra, na próxima oportunidade, que eu espero seja em breve, de vir aqui, poder continuar. E, não, e obrigado por essa, destacar esse, esse ponto aí. Eu acho que é isso. Eu, se pudesse resumir assim, acho que né, o, o, o povo brasileiro tem que ser o oráculo da nossa política externa. Basicamente é isso. Né? Muito muito obrigado, embaixador. Obrigado a todos.